E aí, beleza? Esse aqui é o com mais uma manutenção completa. Esse é o Citizen U200. Vou fazer a manutenção e você vai saber por que, que ele veio para a manutenção. Fica aí que você vai curtir. Esse relógio foi mandado para mim porque trocaram o capacitor mesmo assim o relógio descarregava rápido. E aí eu constatei o que muita gente às vezes esquece. O problema de eco -se EcoDrive não é só o capacitor. Se a máquina estiver pesada, por exemplo, vai comprometer o funcionamento do relógio, pode fazer consumir a bateria e aí o relógio para mesmo com a bateria boa. Que é o caso desse modelo. Aqui já está com a bateria nova, só que mesmo assim ele fica atrasando e parando o ponteiro. E aí automaticamente ele consome a bateria quando o cliente guarda ele no escuro, onde não tem incidência de luz para gerar novas energias, ele acaba consumindo a bateria do capacitor e descarregando mais rápido do que é o normal. Você pode observar nesse ponteiro de segundos e o de minuto enquanto o ponteiro de segundo mexe, o diminuto está mexendo também. Nesse modelo de relógio não é comum acontecer. Pode até dar uma mexidinha muito pouca, microscópica, mas do jeito que está aqui, está mexendo demais. Isso significa que o ponteiro de segundo está esbarrando o diminuto lá nas engrenagens. A engrenagem de segundos tem alguma coisa travando ela e fazendo dar essa diferença de funcionamento. Não pode acontecer, observe. Depois da revisão vamos ver se deu diferença. Quando abre o relógio dá para você perceber as marcas de sujeira no mecanismo. As marcas de digitais porque mexeram na máquina sem proteção e aí observe bem como com está sujo essas platinas. Automaticamente essas sujeiras acabam comprometendo que o funcionamento da lubrificação isso danifica a lubrificação do relógio e faz o relógio funcionar pesado é uma das coisas, né? além do tempo de uso que já naturalmente faz o relógio precisar de manutenção quando tem um caso desse piora ainda mais a situação vamos desmontar, fazer uma revisão completa e vamos ver o resultado depois retirar a tinge já fizemos até um vídeo sobre a tige, pode, pode ver aqui no card, como que tira a tige direitinho, as chaves. Enquanto você vê a revisão, não se esquece de algumas coisas, hein? Dá o joinha se você gostar do vídeo, se inscrever no canal, você que está voltando aqui de novo e não é inscrito, ou você que é a primeira vez, e também colocar o seu comentário aqui abaixo, beleza? Isso ajuda demais o nosso conteúdo. Coloquei a chave de novo para alinhar os ponteiros, para ficar melhor para retirá-los. Nesses modelos Citizen que tem display, eu tiro os ponteiros de forma diferente. Porque se você pressionar ali, você pode quebrar o display. Então eu tiro dessa forma. Pego por baixo dos ponteiros, uso um suporte aqui para a máquina ficar suspensa. E aí, pressiono a máquina para baixo. Essa é a placa fotovoltaica Aqui é a mola que gera, joga a energia da placa para o circuito Eu até fiz um vídeo sobre isso também Aqui no card, como funciona o EcoDrive Você pode ver Também fiz um vídeo para você identificar se o sistema de carga está funcionando ou não Já fizemos um vídeo sobre isso, pode ver aqui no card também Nesse aqui eu já testei, está tudo funcionando o sistema de carregamento A mecânica desse Record Drive em si ela é muito simples, bem tranquila de se fazer a manutenção. Essa é a parte mecânica dele. Observe que a platina das engrenagens, a ponte das engrenagens, está bem suja. Vamos ver o que vai acontecer depois que limpar. Faltando um parafuso aqui. Ó. Cheio de marca de dedo também. As peças que estão com mais marcas, eu vou lavar na mão primeiro com pincel, com benzina mesmo. Para tirar o excesso no pincel. Depois eu jogo na máquina de lavar para que fique uma limpeza mais bem feita Só de limpar na benzina, já percebe a diferença Depois que passar pela máquina, vai ficar melhor ainda Aqui vai um alerta para os relogioeiros de plantão que seguem aqui o canal Todas as peças desse relógio tá, estão cheias de digitais Até o circuito, observe ali no canto, ali lá em cima Temos que ter cuidado galera, o digital danifica a placa do relógio, danifica as engrenagens Tem o ácido no, no suor da gente Então se você não acostumou com as luvas a luva é essa que você consegue comprar pela internet, você consegue comprar nessas lojas de aviamentos se você não acostumou, tente acostumar a não encostar na máquina ao fazer a montagem e desmontagem para você evitar essas coisas aqui, beleza? e aí eu vou limpar o circuito com álcool isopropílico é o mesmo álcool que é utilizado pelo pessoal que usa, faz manutenção em celulares é um líquido que não conduz eletricidade e é muito ideal para a limpeza de partes eletrônicas, como um circuito, por exemplo. Sempre com bastante cautela, limpar para tirar essa oxidação que ficou. E assim que fica limpo. Depois de lavado no processo de limpeza da máquina, vamos ver o que aconteceu, qual o resultado que deu. Por exemplo, essa aqui. Bem diferente, né? Só remontar, lubrificar e finalizar. Pião magnético que a gente limpa no rodico é uma peça que tem imã, Você coloca aqui e a sujeira fica ali, alguns peões magnéticos ou rotor magnético são mais chatinhos de fixar, esse é um deles. Na verdade que faltava dois parafusos, não só um. Colocando os parafusos que faltavam, que eram dois parafusos, não só um. mecânica pronta, vamos montar ela no restante dos módulos mecânica pronta agora vamos montar ela no outro módulo para finalizar a máquina Passeba aí que está bem limpa bem novinha de novo montar Da ponte principal, a platina positiva, observa que ela ficou novinha. Finalmente, vamos colocar o capacitor para colocar para funcionar novamente. agora vamos finalizar o display Até aqui no mostrador tem marca digital, tem que limpar também. O mostrador tem que ter muita cautela para limpar. usando aqui um paninho microfibra só umedecido com benzina mas muito pouquinho só para tirar essa marca que ficou Um pincelzinho aqui com cerdas mais finas, só para tirar o... o restinho que ficar. Se tiver muito impregnada a sujeira, a gente não insiste muito, para não danificar o mostrador. Agora sim, está bem limpo. finalmente os ponteiros Ponteiro alinhado, para o último ponteiro. Observe a diferença de funcionamento agora, depois de revisado, esses ponteiros com o início do vídeo. Vou colocar aqui a comparação para vocês verem. O ponteiro bate diferente, o ponteiro diminuto não mexe como estava mexendo no início. E aí a gente percebe já a diferença de funcionamento. Finalizando a montagem, veja a diferença do visual da máquina, agora depois de revisado e como estava no início do vídeo. Mais um citizen finalizado, depois de testado a vedação, limpei a caixa toda do relógio também para o cliente. E aí você vê funcionando perfeitamente, com um funcionamento um pouco diferente do início. Se você curtiu, já deixa o like. Se você ainda não deu like, mas esqueceu do like, se inscreve aqui no canal e coloca o seu comentário. Beleza? Até o próximo vídeo.